como ativar o centro do corpo. A gente pode chamar também de centro de força, centro do poder pessoal. A percussão é um potente, uma potente ferramenta para ativação do ti, que é a energia universal, numa tradução literal pode ser chamado de energia universal, a energia, a nossa energia vital que conecta com a energia dos outros. E a energia com o mundo à nossa volta, transformando tudo numa coisa só. E a ativação do centro, através da percussão, faz a gente perceber energeticamente como essa energia funciona, e por onde ela transita, e da onde ela sai para conectar o nosso corpo com o corpo dos outros. Fazer essa prática em roda e em grupo. Tanto no início da aula, quanto no meio da aula, de uma atividade, de um exercício, vai ajudar não só a conectar os presentes, mas também a conectar a gente com a gente mesmo. Essa energia a gente ajuda no final do exercício, no final da percussão, a gente abre ela, sente aquele fofinho, que eu costumo falar do fofinho, abre para o espaço depois comprime ela, todos ajudam a comprimir essa energia percebendo nas mãos essa energia circulando, até condensar essa energia numa roda menor para depois a gente pegar e tomar um banho nela, tomar um banho com ela passando as mãos e essa energia principalmente nos lugares onde está doendo, nos lugares onde acha que tem energia retida essa percussão no centro do corpo e ativando essa energia para ampliar para o espaço é uma ótima forma de percepção de como essa força do centro do nosso corpo atua em conexão com o resto, com o todo.